Viva amigas, agora já estamos na fase de começar a trancar. Reparem, uma coisa que podemos ver perfeitamente é que se não tivermos as marcas, enganamos isto tudo. Porque nós estamos aqui e para saber onde é que vamos entrar, reparem, 1, 2, 3, 4. Se não tiver aqui, nós perdemos o, o foco. Outra coisa aqui, temos que puxar o fio todo, amigas. Para vir aqui, porque isto como está trancado por cima e por baixo, temos que puxar o fio todo.